Pegar os troncos pra continuar fazendo a casa. Enquanto isso, tenta achar uma tartaruga. Ô, oh, seu passarinho do cacete. Vem cá. Nossa. Tem de coisa pra fazer aqui. Dá pra fazer tudo, né? Acho que tá. Caralho, fogueira, eu matei o passarinho de uma maneira violenta aqui que você não tá ligado. Olha a que Eu tô matando todos os passarinhos aqui, velho. Pegar. Eu, eu coloquei todas as carinhas que tinha na fogueira. Tenta achar a fogueira. Cheguei. Olha como que tá o bagulho. Caralho, velho. Nossa, eu botou o pé. Os passarinhos são tão de boa, né? Ele para, tipo, me mate, por favor. Tá, matei mais um. Tô cheio de carne de passarinho aqui, velho. Tô cheio ah, de... De filezinho de pássaro aqui, velho. Tem que serve as penas mesmo. Pra fazer flecha, mano. Vou levar o carrinho ali e vou pegar umas madeiras. Dá uma carona aí, Hugo. Ah, mano, aqui não é Fortnite, não. Eu bati na árvore e ela mudou a textura da árvore inteira. Tá jogando o gráfico muito baixo? Não, o gráfico tá bom. Mas eu não entendi por que, que você quebra a árvore tão rápido e eu não. Eu tô clicando rápido e batendo onde tá mais quebrada. Pensar como se tivesse quebrando uma árvore. Não, não, não real, eu tô fazendo tá isso. Eita, caralho! Buguei demais agora. Vou colocar aqui os bagulho... Como é que coloca? Eita! Que isso? Que foi isso, caralho? Foi a árvore caindo. Fazendo <risos> um barulho. É <risos> Derrubou as coisas aí, caralho? Tô de boa tô de boa. Faz o seguinte, é, quando encher, você leva lá pra nossa casa que eu já vou pegando mais madeira aqui enquanto você leva. Olha como eu tô quebrando. Eu fico cansado. Nossa! O cara não tá Nossa, quebrando, o cara, cara tá cara. agredindo a árvore com Olha muita aqui. raiva. Vou fazer um Naruto. eu correndo na árvore quebrada. <risos> Nossa! <risos> Sério? Caralho, agora <risos> que eu vim. Dropa, porra! Meu Deus! Só ouvi o barulho. <risos> Que não matava a árvore caindo. Eu também não. <risos> Do nada. <Eu> sou Naruto. <risos> Ainda bem. Mano, meu personagem tá dando carinho na árvore com machado, velho. Aí, ó. Eu nem tô clicando. Não. Tu tá apertando? Forte? Tô. Aí, ó. Olha lá. olha lá. lá. Ah, porra! Mano, meu tá personagem bar... tá muito cansadinho pro meu gosto, velho. Só coberto de sangue, hein? Acho que não. Ah, tá. Ele tem que estar tá bem hidratado pra, pra correr. Eu acho vida. uma coisa que eles... Uh, podiam ter colocado um sistema de progressão de personagem, aqui. Tipo, força, estamina e tal? É. Ah, é que o foco dos, desses, desse jogo aqui é mais o realismo, né? Sei lá. É tipo... Não, não precisa ser tão exagerado, mas também podia... Tipo, o cara que tem mais experiência conseguir fazer umas armas melhor. Ah, é preguiça pra Level estar. maior. O uhum. Eu matei um pombo aqui, mas eu não consigo pegar a carne dele porque eu tô cheio de carne de pasta. Vou botar elas pra fazer ali. É Nossa, Drust! Você deixou muito tempo, virou carvão as carnes, véi. Aí mata? Não, ela não. Ela te deixa com sede, Drust. Puta merda. Puta que pariu. Tem que tirar essas porra daqui, velho. Como é que tira? Ah, é. Puta, as ah, carnes gente... viraram umas cinzas. Vai dar a, Ju, a Ju cozinha aqui, eu aprendi com ela. Ai. Vamos lá a panela e vai jogar manicanha. Não Nossa. falta muito pra fazer a casa não, mano. Acho que umas duas, três viagens de carrinho já dá. Será que a gente traz essa fogueira aqui pra tirar essas carnes podres? É o jeito, ver. mano. Dá uma machadada aí ou uma lagartada. É o mesmo efeito. Galera, é o seguinte, eu resolvi cortar bastante dessa parte de criação de casa Porque a gente literalmente ia e voltava pra floresta pra ficar pegando madeira o tempo inteiro E isso foi mais de uma hora de criação Basicamente as coisas que a gente fez foi um muro inacabado em volta da casa Uma fogueira nova, uma plantação, um suporte pra gente deixar a carne secando E uma pequena ponte pra gente poder se locomover melhor Mas a partir daqui vocês vão ver um pouco mais de ação Ih, fudeu, mas eu abro o livro aqui e diz que a gente tá no dia 6 Ah, sei lá Bem, de qualquer forma, hoje é dia de foder os homens pelados para pegar Não. osso e fazer armadura. E também ver se a gente acha alguma coisa interessante lá na casinha deles. Antes eu vou só comer umas paradas aqui. Pegar as frutinhas aqui para matar minha sede. Até um limite para comer: intoxicação alimentar. Tá, minha carne aqui. Tá, aí? Ah, mas aquela. Tu tá ligado com aquela tribo que tem... Que é aquela da ponte? Que é reto ali? Mano, é a única que, que tem aqui perto, velho. Eu não conheço tá outra. Que eu que acho bom... Mano... É, braba é mas a gente vai, por... vai de longe, tá ligado? A gente pega o arco, mas vai matando tranquilo. Aí, eu tô com a vida cagada. Eu não tenho remédio, não. Deixa eu ver se eu tenho babosa. Não, não tenho nada, não. A gente vai de longe primeiro, tá ligado? Se der merda, a gente sai correndo pra caralho. Ah, eu vou começar ponte. com... Essa ponte aqui Larco. vai ser boa pra gente... Levar os corpos depois Pra pegar osso Ou a gente nem leva Faz uma churrasqueira lá e já. É, é, melhor ainda É lá em cima, né? O bagulho. Uhum. ali, ó, já tá vendo acabando. cabana Deu uma canseira em mim aqui, velho tá. Deixa eu encher o bagulho pra gente ter... Tá, e aí, mano? Beleza? Vira você de tá costas, vira de costas que, que isso? No meio do mato, você pedindo pra eu virar de costas <risos> aqui Não, é que eu quero ver uma coisa, vira aí, vira aí não, é porque, olha, se é é control, o hum. olhinho tá quase como se alguém tivesse te vendo. Mas será que não conta pra player? Não, pra player não tá funcionando, é que tem alguém, ou um animal aqui perto, deitado tá dando isso. Por ali, ó, cheguei. Vou pegar o arco na mão já. Caralho, esse jogo é muito bonito, velho. Não esquece que você pode se defender, que com o botão direito, não com arco, mas com o machado e a clava e tal. Tenta primeiro, vamos tentar aqui, mesmo ser o pegar pra pegar o... é, os tecidos. Ó, tecido, tem braço também, tem bastante tecido aqui. Tô nessa cabaninha aqui. Opa, vê se tem gente aqui. Roubar os tecidos. Não, tem um desenho aqui do filho. Desenho do filho? E nice. tinta pra colocar no corpo. Perfeito, perfeito. Isso aí aumenta a furtividade. Tem uns notebook aqui, deixa eu jogar Fortnite. Não, isso aqui é... Os bichos têm medo de ti, lembra? Ah, é verdade. Deixa eu ver o desenho do filho aqui. Que isso, uma pistola na mão, cara? Nice, tô hum. pintado, virei um, virei um homem de pelado. É, quebrei uma placa de vídeo. Nossa, NVIDIA GeForce 1060T. O que dá pra fazer com ela? Deixa eu ver. Jogar, mano. Estava aqui, ó. Aqui. É pra ela fazer é explosivo. Pra... Né? É, verdade. Tem, tem tecido aqui também, mas uma mala aqui. Eita! Homens pelados gritando. Acho que eles estão puto, Drush. pegando os tecidos aqui. Ó, oh, tem um cara lá. Lá na frente. <risos> eu juro pra você que eu quase olhei ali em cima pra falar, tipo, ah, tá no SW. Eu quase fiz isso antes, aquela hora que a gente tava jogando no início viu os primeiros. Cheguei, Megarantinho. Tô pegando tudo esses tecidos aqui, velho. Gasolina. Só não deixa de se agrupar muito. Caraca, que, que, que pesado isso aqui, velho. Ó, oh, isso aqui é caixa de dinamite, eu acho. Não tem é refrido, mais... é refri pra caralho. Caralho, é vida. Qual que Não, é refri pra... tomar pra matar sede. Ah, os homens pelados lá, ó. Eu ia falar esse W. <risos> ah, no. Tá Aqui, mesmo. ó, tem várias caixinhas aqui ainda, ó. É bem o buraco, não é? Fita, depois você dá pra mim. Pra fazer isso. Aqui, né? Acho que eu achei um chocolate, pra você alguma. Coisa. Preciso vida, mano. Ele tá com medo de nós, ele não vai atacar. É, então. Ele gente tá pintado. Tem refri sobrando aqui no chão. Acertei. Nossa, não tá. Ah, tá Esse arco puxando. é muito OP, velho. Eita caralho. Caralho. Ai, vou morrer. Eles atacam ataca, mas com cuidado, entendeu? Boa. Droga. Droga. Desdemir, essa porra. Mano, eu tô... Tem na hit... Tá pegando na... Ô, oh, caralho. A hitbox da flecha tá pegando na... na cabana. Fudeu, Drush. Tem muitos. Morreu um. Esse aqui ah, é esse forte, esse aqui é forte. Mais um aqui, ó. Acertei. Eu tô sem flecha, eu tô sem flecha. Fuck! Nossa, é muito. Quer vazar, quer vazar? Melhor. Ai, ai, levei uma flechada sua. Corre, corre! Corre, Drush! Corre! Ai! Acertei, caralho, cagado. Vai, A gente, a gente separa eles, é melhor. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Acho que acabou minhas flechas. Acabou minhas flechas. Acertei Fudeu. de novo. Acertei de novo. Caralho, eu bati nele. E eu que levei dano. Tô me defendendo, mas não tá adiantando não. Fuck. Cuidado. Se defende, se precisar. Tô Batei. Tô mal. Nice. Caralho, mano. Preciso de cura. Mas não tem nada pra me curar. Tem cara aí? Não Faz a fogueirinha pra fazer osso já Vamos lá, vamos lá Calma aí, calma aí, calma aí Mano, eu tô com pouquíssima vida Eu preciso fazer mais flecha É. vou tirar a fita isolante pra tu... Ah, é verdade Ó, a flecha é graveto e pena Graveto e cinco penas Pega aí, pega aí Pera aí, tô fazendo flecha Drush Tô pegando Por que a gente ganha os ossos mesmo? Pra fazer a madura que é verdade. Tem um dos fugidão aqui ó, vamos pegar ele. Ele tem toda uma armadura parece. Ei, ele me ouviu. Eita, eita, se agacha, se agacha. Ataca! Você tá na minha frente, Caralho. eu acaba acertando você. Como assim? Ah! Merda! Fodeu. Caralho! Nossa, a gente é muito vesgo também, né velho? Ei, cara, não.